O que tirar desse silêncio sepulcral da Red Bull nos últimos dias? Vamos falar sobre isso a partir de agora. Boa tarde, bom dia, boa noite, amigos e amigas do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui para mais esse vídeo Começando a Semana já aprumando, já ligando os motores, porque nessa semana, nos próximos dias, tem testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 lá no Bahrein, equipes na pista, imagens de carros, um carro atrás do outro. A Fórmula 1 está voltando, corrida ainda vai faltar algumas, algumas semanas, mas os testes já mostram que o caminho é esse, é um caminho sem volta. E aí, nessa última semana, a gente teve as últimas equipes lançando seus carros, né? McLaren, Aston Martin, Mercedes, Ferrari e Alpine. E é natural, nessa situação, que a Red Bull se manifeste menos, porque, afinal, já lançou seu carro, fez seu lançamento oficial, né? Há, há alguns dias. A Red Bull lançou seu carro, entre aspas, né? Fez seu lançamento, mas mostrou ali um show car, com uma pintura basicamente igual... A do ano passado, vamos começar a ver esse carro na pista nos próximos dias. Mas uma coisa me chama a atenção, e talvez seja, seja exagero, alguém pode apontar, claro. Mas a gente está num momento do ano em que tudo pode ser exagero e tudo pode ser verdade, mas nada é certeza. Então você analisa conjunturas. Analisa características, ninguém foi à pista ainda oficialmente, então a gente não sabe para valer o que está acontecendo em cada equipe. Mas enquanto a Ferrari mostra muito otimismo, tanto Charles Leclerc quanto Carlos Sainz falando e não, quero ganhar o título esse ano. Quanto a Mercedes mostrando, alguém falou, houve ali uma, uma conversa sobre o problema da Mercedes no shakedown e tal, mas a Mercedes afastou. Isso no, no dia de filmagem. Acho que assim como a Ferrari, um pouco menos, mas nesse caminho, uma demonstração de que confiam muito no projeto que tem em mãos. E a gente viu que a Mercedes mudou bastante o carro do ano passado para esse ano. É um conceito bem diferente. As duas asas, dianteira e traseira, por exemplo, sobretudo a dianteira, muitíssimo modificada, é um carro bem diferente, bem agressivo. Então, eu olho para esse otimismo até pouco característico de Mercedes, e sobretudo da Ferrari, e eu faço a comparação com a Red Bull. A Red Bull passou essa última semana em silêncio de rádio, né? Não se manifestou. Ninguém falou. Christian Horner, o Helmut Mark, os dois pilotos. Ninguém falou sobre carro, sobre expectativas. Podem até ter falado sobre outras questões. Mas não sobre a Red Bull na Fórmula 1 2023. E o pessoal da Red Bull costuma falar. E mesmo quando fala, você não percebe aquele otimismo velado que a Red Bull costuma apresentar em momentos-chave antes de, de, de temporadas que vão começar. Sobretudo agora que ela é a campeã mundial vigente de fato e bicampeã mundial vigente de pilotos. A Mercedes, nos últimos dias, por meio do seu chefe, diretor executivo Toto Wolff, falou que espera, sim, que a Red Bull saia em desvantagem por conta das restrições que a FIA impôs, a punição é de menos tempo que a Red Bull pode passar fazendo testes no túnel de vento, exatamente por conta da quebra do teto orçamentário na temporada 2021, né? que saiu já no finalzinho do ano passado. Então, a Red Bull pode passar menos testes do que ela deveria, trabalhando na parte aerodinâmica do carro, testando a parte aerodinâmica no túnel de vento, Exatamente por conta disso. E a Mercedes acha que isso vai criar uma desvantagem. E aí dá para colocar isso emparelhado com o silêncio absoluto da Red Bull nos últimos dias e da falta de grande otimismo nos últimos tempos para tentar entender se deu M, será? Deu ruim na Red Bull? Bom, o que dá para dizer é que esse silêncio ele é no mínimo estranho. Isso com certeza. Agora, o quão estranho e o quão isso quer dizer alguma coisa, a gente vai começar a ver a partir da semana que vem. Os testes de pré-temporada têm mostrado, talvez não grandes indícios de quem será o campeão mundial, mas indícios de quem compete. Nos últimos dois anos foi assim. É, no ano passado, a Ferrari mostrou nos testes que tinha força. A Red Bull teve alguns problemas, sobretudo de confiabilidade, mas o que a gente queria ver não era exatamente se a Ferrari seria campeã mostrando em fevereiro. Não era isso. Mas era todo aquele otimismo que já havia no ano passado, de que a Ferrari poderia voltar a brigar nas primeiras posições, foi aplicado na pré-temporada e depois confirmado no, no campeonato. Brigou com a Red Bull, que era junto da Mercedes... a a grande favorita. Há dois anos, nos testes, a Red Bull também mostrou que tinha condições de duelar com a Mercedes, que estava ali emparelhada, que estava próxima, o a páreo, com com a grande rival daquele ano. Foi o que acabou acontecendo. E há três anos, a Ferrari fez bo teve bons resultados finais nos testes coletivos de pré-temporada, alguém pode argumentar também. Mas naquele ano, foi uma outra questão. É, eu não acredito que a Ferrari tenha tido grande, uma grande pré-temporada. Ela teve grandes resultados, apelando um pouco. E aí é uma questão até comercial, você conseguir liderar esses dias de, de pré-temporada, colocar alguém para andar rápido no fim, enquanto o pessoal... Passou mais o dia olhando para sistemas, operações, parte de simulações de corrida. É Isso é bom. Você vende para patrocinador e tudo mais, você impressiona o público, impressiona a torcida, chama a torcida para cima de si. Mas eu achei naquele, naquela ocasião, e eu tenho quase certeza que foi 2019, sim, que a Mercedes foi implacável nos testes de pré-temporada. Ela, ela deixou claro que ela estava bem à frente até da Ferrari. É, mas a Ferrari acabou enganando algumas pessoas no momento em que você escuta meu computador apitar, mas deixa para lá. Então, o que, que você acha dessa, desse silêncio da Red Bull? A Red Bull sentiu que o negócio apertou, o calo apertou, ficou difícil para os rubro taurinos em 2023? O que, que você acha? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. E também curta o canal, curta o vídeo e venha com o grande Prêmio. Um grande beijo e até a próxima.